Minha guerreira, meu guerreiro, olá! Eu sou o professor Emílio júnior. Mais um treino para poder fazer você atingir seus objetivos. Mas olha só, eu estou observando que você... Hum, deixa eu olhar bem... Você é inscrita? Você é inscrito? Se não é, está perdendo tempo, meu guerreiro, minha guerreira. Inscreva-se aí no canal, dá essa moral aqui para esse professor que vos fala e vamos fazer o um treinamento hoje. Só que eu vou dar só um recado. Se você deseja, eu ia falar deseja, mas se você deseja treinamento completo voltado para suas necessidades, como Nutricionista, entre em contato com o meu número do WhatsApp 021 99 125 7985. Falei rápido demais? 021 99 99 125 7985, falar com a Dani, a famosa Daniele, ela vai te atender, ou mesmo se eu estiver lá, também vou atender com o maior prazer e passar os planos para que você possa ter o um treinamento individualizado, tá ok? Aqui é só meu cartão de visita, eu só mostro para você o como é feito o meu trabalho e aí muitas pessoas só com isso aqui já tem até seus resultados, mas o ideal é que você monte o seu treinamento. Hoje... Mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo, estamos utilizando o nosso equipamento mais caro, mais caro da premia, em casa, uma cadeira. Com certeza você tem uma cadeira em casa. Então nós iremos utilizar a cadeira para fazer exercícios para trabalhar essa parte aqui interna da coxa. Lembrando que para esse tipo de treino, se sentir dor no joelho, na patela, para imediatamente esse treinamento. Sentir dor aqui na lateral colo do fêmur, para imediatamente esse treinamento. Tá ok? Marcado, falado isso, só faça os treinamentos se tiver autorização do seu médico. Aqui eu vou pegar o meu aplicativo Tabata Time, onde a preparação está 15 segundos para eu poder me organizar. Exercício, 40 segundos, descanso, 20 segundos, 8 vezes uma única rodada. Mas fica tranquilo que eu irei passar bem devagar para você aprender. Olha aqui o nosso aplicativo, ok? Vou colocar aqui do lado. Primeira coisa, o que você vai fazer? Colocar a cadeira em contato com parede, aparelho. Okay. Vai fazer... A extensão da sua perna colocando o seu pé lá em cima, na cadeira, assim. Ficando com a perna estendida, esticada. A outra também está esticada. Você vai flexionar essa perna aqui, esse joelho. Ó. Flexionar e dobrar, tá bom? Então, aqui, ó. flexionei, flexionei, flexionei, flexionei, flexionei, meu máximo. Volta à posição inicial. Aqui você não vai ter uma amplitude de encostar o bumbum no chão. Não tem como. Até porque você está com a tua perna aqui. Ok? Então, a perna está aqui, coloquei, ó. posicionei, parado, flexionei, voltei à posição inicial. Se ficar difícil você fazer esse movimento, teria que virar. Vou ficar de costas para você. Não tem problema não, você vai entender. Se ficar difícil de fazer esse movimento, você pode flexionar um pouquinho a perna. Mas o ideal é a perna esticada, estendida. Então, eu coloquei aqui, ó. coloquei minha perna... Ficou nessa posição, ela está esticada, eu vou fazer. Ó, flexionei, volta à posição inicial. Observe que essa região aqui, ó, essa parte aqui, vai ser repuxada muito, porque é isso que nós estamos trabalhando. Flexionei, voltei à posição inicial. É isso que nós iremos fazer hoje neste treinamento. Então eu demonstrei, ó, só em fazer esse pouquinho, essa parte aqui já está doendo muito. Então, vamos fazer com calma, com total segurança, em casa, sempre tranquila. Se não conseguir, para, observa o vídeo passo a passo para você fazer de novo. Tá ok? Então, vamos esperar o reloginho da contagem dele. Deu a contagem parou. A partir de agora, nós iremos iniciar o nosso treino. Tá ok? Então, a partir de agora, nós iremos iniciar o treino. Preparou outra coisa? Poxa, pelo amor de Deus... Veja que a cadeira está bem apoiada na parede para não causar acidente. A parede tem que ter a cadeira apoiada. Posicionou? Desce comigo agora. 1, um, isso. 2, isso. 3, vamos embora. Vai puxar. 4, isso. 5, vamos lá. Treinamento com a cadeira. 6, isso. 7, lembrando que quem faz você subir é o teu calcanhar, tá ok? Não é a ponta dedo dos pés, não. 8, 9, 10, 11, puxando bastante já. 12, vamos embora que dá mais uma. 13, parou, tira o uh, já tá doendo, olha, como dói, como dói, como dói, como dói. mas é isso. Então deixa o seu like, dá aquele joinha, manda aí nos comentários o que você tá achando desse treinamento. É bom saber. E se você tá sentindo essa dor aqui, ó, interna aqui, bem no meio das coxas, é isso que eu quero que você diga. Virei, eu acho isso pra você. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e mais uma para fazer treze, treze. Uh, que treino forte! É esse. Principalmente porque ó, a parte mais interna da minha coxa está sendo bem trabalhada. Então, esse tipo de treinamento é para você, minha guerreira, meu guerreiro, que está com muita flacidez aqui e aquela gordurinha localizada. Esse treinamento vai ajudar você a minimizar isso. Botou o pezinho. Ó, veja que eu sempre empurro a cadeira para ter contato com a parede. Um. Dois. Fazendo um pouquinho mais rápido. Se não der, faz devagar. Três. Quatro, cinco, isso. Seis. Vamos lá. Sete. Bora. Oito. Nove, dez, onze, doze, treze. Ou oh, tá, doendo muito. Quatorze. Dá mais uma. 14. Olha, treino bom, né? Esse treino dá pra sentir, não dá? Puxa muito. muito. interno então. Teu treino então, vai ser maravilhoso. Já tô aqui pensando um treino maravilhoso para minha mãe fazer e vocês vão assistir, vocês vão gostar. Vamos lá, colocou a perna aqui. Vamos a 14. E um, dois, três. Quatro agora, a contagem regressiva: dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, finalizamos ou. Oh. Vou falar para vocês. Eu não sei se é psicológico, com certeza é psicológico. Mas quando eu faço a contagem regressiva, pô, parece que passa rápido. Parece que é mais rápido, não parece? Não parece que é mais rápido? Parece. Então, pronto, está com poucas palavras, por quê? vamos atenção. Vai fazer isso também? Vai? Ah, capaz. Um. Então, conta aí para mim. Dois. Oh, maravilha. embora Quatro. Ah, cinco. Isso. Seis. Isso. Sete. Ah. Oito. O. Uh, nove. Tá doendo muito. Dez. Vambora Onze. Isso. Doze. Ah, treze. Um. Quatorze, A cada momento aumentando um pouquinho mais. E agora vou fazer 15 para o lado oposto. Sempre isso, quando tem unilateral, que é um de cada vez, aí você tem que contar para os dois fazerem a mesma sequência, tá ok? Vamos lá! 15 agora. Posicionou. E. 1, 2, 3, 4. Cinco. Contagem regressiva. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Isso. Seis. Vambora, menina. Cento. Vai. Quatro. Isso. Três. Um. Oh. Dois. Vai. Um. Ah! Oh, meu Deus! Que queimação é essa? Olha a melhor parte do treino, estou brincando, mas a melhor parte do treino é essa quando você escuta essa musiquinha. Antes, deixa eu falar da promoção. Lá no meu Instagram, se esse vídeo aqui bater a meta de 10 mil visualizações, só 10 mil visualizações, como é que esse vídeo vai bater a meta de 10 mil visualizações? Você, minha guerreira, meu guerreiro, vai pegar esse vídeo e vai mandar para os seus amigos, vai mandar para os seus amigos, seus familiares, falando assim, gente, se inscreva no canal do professor, ele está trazendo treinamentos completos, ele está fazendo muita coisa legal, e vamos fazer o seguinte, vamos bater essa meta de 10 mil que vai ter um sorteio, um sorteio de um kit funcional para você fazer em casa, uma pequena academia funcional em casa, para você ter cone, escada, fazer treinamento de agilidade, tem muita coisa legal que você vai ter nesse kit. Lá no meu Instagram, tá ok? Lá no meu Instagram. meu Instagram é o seguinte, arroba emidiosrj, arroba emidiosrj, tá ok? Basta entrar lá no Instagram e aí você vai ser inscrita também lá e eu vou fazer o sorteio juntamente com o nosso apoiador por lá porque as diretrizes do YouTube mudaram. Vamos aqui ao que interessa. Pegar o nosso aplicativo Tabata Timer. Que dor na perna, tá doendo muito. Muito. Isso aqui tem que ser um mantra. Treinamento, eu costumo dizer que tem que ser um mantra. Tem que ser aquela oração de todos os dias. Se não pode é bobear. Tem que ter fé. Se não tiver fé, aí fica difícil, não é verdade? Tem que ter fé depois passa, mas tem que ter fé, perseverança, falar assim, eu posso, eu quero, eu consigo. Vamos lá, preparação, 15 segundos de preparação, exercício, 6 minutos e 20 segundos de exercício, descanso, 2 minutos e 20, totalizando 7 minutos e 55 segundos de treinamento, Pode ou não pode? Claro que pode! Você não pode ficar assim. Que pode, pode, tem que malhar, porque senão não pode. Se ficar sem malhar não pode, mas malhar pode. Muito obrigado pelo carinho, agradeço a, assim, as mensagens que vocês estão mandando. Estarei respondendo, é porque é uma demanda, são muitas mensagens, mas eu gosto de ler e responder, então às vezes eu respondo no meu ao vivo. Aí você que curte, Ver o professor aqui ficar falando duas horas sem parar, é porque eu estou respondendo a vocês. Então, você às vezes manda mensagem aqui para mim, professor, tem dor no joelho, eu posso fazer o um treinamento? Eu posso não te responder aqui por escrito. Porque essa mensagem é a mesma que outras centenas de pessoas têm dúvida. Então eu gravo um vídeo ao vivo para pegar a mensagem de todo mundo, tá bom? Hoje é bem provável que tenha um vídeo ao vivo, mas eu sempre deixo lá no, no, no, no, no aviso do YouTube informando que vai ter um vídeo ao vivo a partir das 8h30 da noite, às 20h30 da noite, tá ok? Muito obrigado pelo seu carinho. Até nosso próximo encontro.